Tá, boa noite, pessoal. Obrigado pela presença, vai ser a primeira vez que eu vou apresentar hoje no entanto com o Luciano também. Então, muito obrigado pela presença, me sinto muito prestigiado por vocês terem vindo hoje. E, e muito contente estar participando hoje também, né? já que é um, um evento, como o Toma sempre fala, da comunidade para a comunidade, poder participar e compartilhar um pouco é muito legal. Então, meu nome é Vaxson, Uh, eu sou engenheiro de computação, eu fiz mestrado em ciência da computação na área de microeletrônica uh, Na área de projetos de circuitos digitais tá? E depois eu fiz mais um ano de especialização e eu trabalhei cinco anos com projetos de circuito integrado E projetos de circuitos digitais para FPGAs também uh, Depois trabalhei um, mais um bom tempo com sistemas embarcados uh, Fui professor na UBRA de 2007 a 2009, não sei se tem alguém desse tempo aí que estava fazendo graduação lá e eu trabalho na HP hoje, aqui no puc há um pouco mais de 5 anos. E, bom, eu entrei para essa área de Machine Learning faz uns três anos, mais ou menos. Tá? Eu já tenho uma, uma amizade com o Christian e o Roberto, que são também da, os fundadores do Meetup, e que me incentivaram muito nessa área de Machine Learning, me ajudaram bastante a entrar. O Thomas também sempre me ajudou bastante. E é uma área fascinante, eu estou cada vez me engajando mais e me envolvendo mais com essa área. Tá Boa noite, pessoal. Meu nome é Luciano Alves trabalho no HP também, sou bacharel em ciência da computação, e venho mais ou menos há 15 anos trabalhando com desenvolvimento de software, há uns 3, 4 anos tive a oportunidade de fazer meu mestrado na área de machine learning, tenho como um orgulho ter ajudado, influenciado o Thomas a fazer machine learning também, fazer o mestrado dele aqui na PUC, e me interesso muito pela área de interpretação, principalmente porque hoje eu estou muito mais voltado para a área de engenharia de machine learning de automação, tentar fazer deploy de produtos, de modelos, de machine learning. E essa área de interpretação ela é bem interessante, ela é bem correlacionada com com isso. Tá bom. Um... Bom, eu tive o primeiro contato com interpretabilidade no, na metade do ano passado, vendo uma palestra do, do Luciano. E, pessoal, é uma área que está muito relevante, tá? pelo menos. Essa é uma das mensagens que a gente espera passar hoje de mostrar o quão importante está sendo essa, essa questão de explainable AI um, sendo um, um meetup de machine learning tá? acho que muitas palestras anteriores a gente foca muito nessa parte já ah, tem um dataset tem um conjunto de dados vou bolar a melhor arquitetura para do, do meu modelo de machine learning vou mudar tantas camadas vou arquitetar essa, essa minha rede neural ou seja o algoritmo que eu estiver usando vou tentar treinar esse modelo fazer fine-tuning, buscar otimizações, né? Sempre o foco é aumentar o número referente à acurácia, aumentar o número em relação ao precision, baixar o número error, né? Mas uma coisa que a gente vai fazer vocês lembrarem hoje é esse modelo, um dia, ele tem que ir pra rua, né? Ele vai ele vai fazer parte da vida de algum cliente da gente. Então, vamos pensar hoje no deploy, vamos pensar nesse modelo trabalhando lá no mundo real, tá? Então, agora, mesmo sendo óbvio, né? vamos bater nessa tecla os dados fazem sentido para alguém, tá? então não é só uma curácia que eu quero subir ou um erro que eu quero baixar. Essa predição que eu estou gerando, ela pode auxiliar um médico lá que vai fazer um diagnóstico de alguma coisa, ou ela está sendo usada no sistema financeiro para indicar, se decidir, às vezes, a vida financeira de uma pessoa, se ela vai receber aquele empréstimo ou não. Então vamos pensar nesse lado, tá? E quando a gente tiver lá trabalhando no nosso uh, dataset de teste, e eu estiver experimentando o meu modelo, Vamos imaginar essa situação, que aquela minha predição agora, ela, ela falhou, ela deu errado. Então vamos pensar, por que, que, por que, que ela falhou? Por que, que ela deu errado? E nos casos que a predição acertar no meu teste, será que eu posso confiar que aquilo lá está certo? Por que, que ela acertou? Será que ela acertou pelos motivos certos? Será que não acertou por coincidência? Tá? Mesmo acertando, eu preciso ter um nível de confiança para isso. Eu preciso poder acreditar naquela predição. Senão ela não vai conseguir cumprir o papel dela né? e ser útil para uma pessoa que está aplicando os nossos modelos. Tá? Então, esse é o detalhe do viés que a gente vai usar hoje. Tá? Uh, eu só queria uh, apresentar algumas nomenclaturas então, para a gente começar. Interpretabilidade é a ideia, a ideia é de estabelecer a relação causa e efeito entre as coisas e conseguir apresentar uma coisa com, da máquina né, para um ser humano. A explainability, ela, ela vai um pouco mais além A gente vai querer olhar lá dentro do modelo Entender a matemática, entender a mecânica do negócio tá? Mas, na prática, esses termos são todos intervaliados A gente pode falar interpretability, explainability, explainable AI, XAI Então, são os termos que a gente vai utilizar corriqueiramente tá? A gente vai enxergar por aí Então, de, tendo dito isso A nossa palestra vai ter basicamente quatro capítulos uh, Algumas situações estranhas do dia a dia para depois a gente poder explicar a motivação para a gente aprender e aplicar a Interpretability e depois o Luciano vai falar de algumas técnicas e exemplos práticos isso aí e as nossas considerações finais Então tá, vamos para algumas situações estranhas do dia a dia tá esse, esse, esse aqui foi um artigo publicado na Nature, por um grupo de pesquisa lá em Stanford. tá E aqui a mensagem é a seguinte A gente tem uma imagem aqui na do meu lado aqui Uh, que quando a gente jogar para um classificador de imagens, a maioria desses classificadores vai me dizer ah, isso aqui é um casamento, isso aqui é uma noiva. Mas uh, muitos desses mesmos classificadores, quando a gente jogar a imagem de lá, que também é uma noiva, mas na cultura indiana, ele vai dizer em algumas vezes que isso aqui é uma performance de arte, ou isso aqui é uma fantasia. Então para nós, a gente sabe que é uma noiva, mas os classificadores não estão conseguindo classificar isso da forma correta. Aqui é um outro exemplo também. Aqui, esses, essas duas imagens aqui, os classificadores estão dizendo a noiva, cerimônia, casamento, noivo. E aqui a gente também tem um casamento, mas numa cultura africana. E aqui ele está classificando como pessoas. Né? Não identificou que é um casamento. Por que, que isso está acontecendo? Tá? Nesse artigo aqui, o que ele apresentou é esses classificadores foram treinados com as imagens do ImageNet. E as imagens do ImageNet, se a gente olhar a distribuição delas, 45% dessas imagens são dos Estados Unidos. 7% da Grã-Bretanha 6% da Itália. Então, grande parte desses dados são da cultura ocidental. Eles foram capturados, foram uh, etiquetados né, com a visão de pessoas da cultura ocidental. Então, quando a gente usa esses dados para treinar o modelo, esses vieses vão para dentro do modelo. O modelo enxerga isso como um casamento, mas não reconhece aquele como um casamento, tá? Então, só, só um parênteses um parênteses bem rapidinho, tá? Esse tipo de arquitetura de modelos que a gente está falando aqui, ele é, fa ele é totalmente induzido pela qualidade dos dados que a gente joga para ele, tá? Então, aqui a gente teria na prática duas alternativas para corrigir isso. Considerando essa mesma arquitetura de modelos, a gente pode, a gente deve procurar um dataset mais representativo, que tenha informações de todas as culturas, digamos assim. Tá? Isso é uma forma de trabalhar. A outra, que também é uma área mais insubdente de pesquisa, é: será que não tem um tipo de arquitetura ou de rede que a gente possa desenvolver que seja robusta a esses viés? Que mesmo jogando os dados assim, né, que ele conseguisse extrair essas informações? Porque pense em como a gente classifica isso, né? Eu eu nunca tive, por exemplo, um contato com alguma cultura ou indiana ou africana, mas quando eu olho aquela foto ali, eu vejo pá, um casal, os dois estão bem sorridentes, muito bem arrumados, eu tenho uma sensação de que isso é um casamento. Eu consigo chegar nessa conclusão, mesmo sem ter recebido muitas, uh, muitos dados né, para poder me treinar a classificar dessa forma. Então, será que não existe, talvez, uma, um modelo, uma arquitetura que consiga ser robusta aos dados? Tá? Mas isso é uma coisa bem mais complicada. Hoje, o que vai se tentar fazer, no princípio, é usar as mesmas arquiteturas e ter um dataset mais balanceado. Esse é um caso bem mais chato, que aconteceu em 2015. Esse aqui é um post de rapaz negro uh, dizendo que o Google Fotos dele, né, tentando classificar as imagens dele, então tem bicicletas, carros, quando tem uma foto dele com os amigos, ele classificou com gorilas, né, um absurdo muito grande. O que aconteceu depois desse post dele? Bom, o Google removeu do Google Fotos Uh, essas classes para não ofender mais as pessoas dessa forma mas essa foi a forma que ele achou de, de resolver né? não conseguiu ainda corrigir isso tá? Na, com o intuito de não ofender mais as pessoas, eles, eles removeram essas classes isso em 2015 e aí em 2018, o próprio Google começou uma iniciativa de tentar coletar mais dados né? de, de forma a ter um dataset mais representativo então se chama, é uma, uma iniciativa chamada Inclusive Image Competition. Então, agora tem alguns pontinhos no mapa lá que parece que ao longo do tempo já está melhorando. Já está tendo um pouco mais de representatividade da Ásia, da África. E aí nesses, nessas imagens a gente vai ter, por exemplo, outros exemplos de transporte público, outros exemplos de comida, de forma a ter mais representação de outras culturas. E então, tem um dataset que uh, a gente tem esperança de que vai, vai ajudar a ter modelos mais uh, corretos, né? mais apropriados, mais respeitosos. Bom, vamos falar agora de um outro tópico. Então, se a gente vai aplicar machine learning na área da saúde, tá? Nesse caso, uh, imagine que agora o médico está utilizando o nosso modelo, né, para embasar ele numa decisão de diagnóstico de câncer de mama, tá? Com base no exame de mamografia. Então, aqui, o que a, a gente está começando a falar aqui, a detecção de câncer a partir da imagem de mamografia é altamente correlacionado com patient ID. O ID do paciente, o código que, que foi dado para o paciente quando ele entrou no hospital É estranho, é bem estranho O que que levou isso aqui? É um artigo que foi publicado tá? A gente tentou colocar todas as referências desse material, tá? Os slides vão ser compartilhados depois, então acho que vai ter um bom material também de referência para todos Bom, por que que se chegou a essa conclusão, tá? Que o diagnóstico de câncer de mama, ele está correlacionado com o ID do paciente Bom, uma, um exemplo, uma forma que eu imagino né, que tenha levado a esse problema é isso Digamos que a gente tivesse todas essas features aqui como entrada uh, Os sintomas do paciente, quantos dias a pessoa teve internada uh, Essas informações aqui que a gente coletou a partir do, do exame né, da, de mamografia Eu jogo essas entradas aqui e a minha saída vai ser um verdadeiro ou falso pro diagnóstico de câncer tá? Então imagina que a gente está treinando um modelo assim só que agora a gente tem mais uma coluna aqui, ó. foi colocado também como entrada desse modelo o ID do paciente, tá? E não só foi colocado uma informação que não deveria tá? estar aí, que eu deveria colocar, o que vai influenciar o um diagnóstico o ID, né, o número de registro do paciente no hospital? Isso aqui não deveria estar aqui, primeira coisa. Segundo, ainda foi colocado de forma ordenada, tá? Então se eu pegar todos os casos lá dos 500 primeiros são diagnóstico true e os outros são falsos, tá? Se eu, se eu fosse o um modelo a ser treinado, eu ia olhar esses dados aqui, eu digo, vou ignorar todos os dados do meio e vou fazer uma regra simples. Se o paciente, se a ID do paciente é menor que 500, tem câncer. então isso Foi isso que esse modelo deve ser feito, uma coisa nessa linha. Uh, isso se chama data-liquid, quando alguma quando alguma, feature ela passa diretamente para a saída. Tá? E uma forma de corrigir isso é, em primeiro lugar, remover uma feature que não é relevante, e ofuscar as pontas né? e a gente pode embaralhar isso aqui a gente não deve deixar uma, uma coluna toda ordenada dessa forma mais um caso, tá? também na área da saúde uma das entradas para o modelo é uma pergunta é a informação, né? se o paciente tem asma tá? e a conclusão que esse modelo chegou é se ele tem asma, ele tem menor risco de ter pneumonia vocês acham intuitivo isso aí? O cara tem asma. Ele tem menor chance de ter pneumonia. Isso para mim é contra-intuitivo. Tá? O modelo chegou nessa conclusão. Por quê? Porque tem uma outra coisa que está ocorrendo em paralelo. aqui, ó. Quando o cara chegou no hospital e foi identificado que ele tem asma, os médicos tratam esse paciente como uma pessoa de alto risco, fazem um tratamento bem mais agressivo e depois desse tratamento ele vai ter menos risco de ter alguma outra coisa. Tá? Mas, então, teve uma outra coisa correndo por fora, aqui que está afetando essa realidade, tá? Então, esses são Sim. os tipos de insights que a gente tem que ter sobre a realidade, sobre onde o modelo está inserido, como é que essas coisas estão funcionando. A gente não pode simplesmente aceitar uma coisa contra-intuitiva como essa. Isso não faz sentido. A pessoa tem asma, ela não deve ter menos riscos. Ou então que, de alguma forma, a gente consiga embutir, né? Trazer essa coisa que está correndo por fora para dentro do modelo, para que ela faça o um modelo fazer sentido. Aí o modelo vai nos ajudar. Bom, trouxe alguns exemplos práticos, assim, também para chamar a atenção e para agora nos ajudar a formalizar essa motivação. Por que, que a interpretabilidade vai ser importante, tá? Então, primeiro aspecto, construir confiança. A pessoa que vai utilizar os nossos modelos, muitas vezes, vai ser um leigo. Então, por que, que ele vai acreditar nas predições? A gente quer dar confiança para ele, fazer ele se sentir Realmente o troço está ajudando ele, está dando uma coisa que faz sentido, uma informação que faz sentido, tá? Vai auxiliar na tomada de decisão desse humano, né? Tem uma frase que diz que os insights às vezes podem ter mais valor do que a própria predição. Né? O médico ele pode questionar aquela, aquele diagnóstico do, do modelo, né? mas talvez essas informações a mais vão ajudar ele a pensar e avaliar melhor a situação essa questão legal e ética também é super importante, tá? tem sistemas que a gente vai ser obrigado a dizer a, a razão, tá? nesse caso do exemplo do, da aplicação financeira, que ela vai julgar se a pessoa vai receber ou não uma, um empréstimo, que né? não pode dizer pro cara não, tu não vai ganhar empréstimo, tu vai ser obrigado a dizer para ele o porquê, quais são os critérios que foram avaliados para ele ganhar aquele, aquele ou não aquele empréstimo né? porque é uma coisa que ele vai poder depois corrigir e voltar lá e pedir, né, esse tipo de coisa. E, e, e ter a certeza de que não tem alguma coisa ilegal ali atrás. Ah, porque o cara mora num bairro não sei o quê ou porque ele trabalha num lugar não sei o quê, que é alguma coisa que não está bem correta, digamos, nessa situação. Tem que ser transparente, tá? E as leis estão mudando para que se obrigue isso, tá? Na Europa agora se fala muito do GDPR, que é... É exatamente a forma de legal de cobrar isso, tá? O GDPR ele explicita que se houver uma tomada de decisão uh, automatizada, feita então, através de um programa de computador, a gente vai ser obrigado a justificar como é que aquela decisão foi tomada. Tá? E agora no Brasil também já temos a nossa lei, que é a IGPD, né? Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, que está seguindo muito das diretrizes do GDPR. Então, isso aqui são situações que a gente vai ser obrigado a prover as, as explicações, a interpretabilidade do nosso modelo. O que mais? Segurança. Tá? Tem aplicações como o carro autônomo, que a gente tem que saber exatamente por que, que aquele algoritmo está tá fazendo aquela escolha. Tá? A gente tem que conhecer lá dentro o do, do, do, que, que ele está fazendo lá dentro. Para fins de depuração, então se nosso modelo não está funcionando bem, a gente entender o funcionamento dele, interpretar ele, vai nos ajudar a corrigir ele, então para fins de depuração vai ser muito útil, uh, tanto no, como eu mencionei antes no caso dele tá, não estar tá funcionando bem, ou no caso dele estar tá funcionando bem, mas pelos motivos errados, tá? então a gente também pode buscá-los em, em sites usando de adequabilidade. Tem a questão de ciência, Se a gente pensar hoje modelos super complexos, como redes neurais profundas, uma é coisa que é praticamente impossível a gente tentar entender o que está acontecendo ali, mas a gente jogando estímulo jogando a entrada desses modelos e vendo como ele está fazendo as predições, a gente começa a entender um pouquinho mais os mecanismos ali dentro, então essa parte nos ajuda, nos ajuda a aprender mais sobre o funcionamento do modelo, então a gente vai conseguir treinar modelos melhores, a gente vai conseguir adequar os nossos dados de entrada, fazer treinamentos melhores nesse aspecto também, muito valioso. Uh, nessa mesma linha, tendo mais insight de como os inputs estão afetando as predições, a gente pode desenhar novas features, combinar essas features, fazer operações entre elas, descartar algumas features, como no caso do Patient relief, que se deu conta que ele não tem valor nenhum, então a parte de Feature Indievering vai é assim, é ser assim importante. Uh, eventualmente, selecionar, que decidir que a gente precisa coletar mais dados para né? talvez ter uma cobertura maior e ter um dataset mais balanceado. Bom, eu tentei vender para vocês aqui ó, as, as principais uh, aplicações, né? as principais razões pelas quais a gente deveria aplicar a interpretabilidade no nosso jeito. Tá? Além disso, pontos como privacidade, responsabilidade, confiança, até causalidade em alguns casos, se a gente vai conseguir um pouco de ajuda da interpretabilidade. A gente não vai garantir isso, mas a interpretabilidade pode ajudar bastante nessa parte. Uh... Mas sim, tem muitos casos Que a interpretabilidade não é necessária Tem casos que já são problemas muito bem conhecidos Eu já tenho uma fórmula física Matemática que representa Aquela situação, então eu não vou estar preocupado Em interpretar melhor Tem casos que as consequências não são graves A gente pode imaginar Uma câmera bem comportada Em cima de uma linha de montagem Uma linha de produção, para contar O número de caixas, ou o número de produtos que passam Ali embaixo, então vai ser rara a situação em que ela vai encontrar alguma coisa fora daquela daquele cenário que ela, em que ela está trabalhando, tá? Então, nesses casos, talvez a gente não precise fazer, aplicar a interpretabilidade. Existem casos que não vai ser necessário, ou não vai ser relevante. Tá? Bom, começando a falar um pouco sobre as técnicas, então. Uh, basicamente, a gente pode separar as técnicas de, machin... de interpretabilidade que nós temos hoje, em três grandes grupos. tá? Um é quando eu aplico a, a, a interpretabilidade antes de treinar o modelo, tá? o Pre-Modeling Explainability. Então, antes de treinar o modelo, eu só tenho meus dados praticamente, então eu posso usar, gastar um pouco mais de tempo, estudar meus dados, visualizar meus dados, usar esse tipo de técnica, de ferramenta, para entender um pouco melhor os dados tá? antes de treinar o modelo depois, durante o treinamento, ou a definição da arquitetura. A tá? gente tem modelos de machine learning que são uh, interpretáveis já por natureza. Se a gente pensar um decision tree, né? a gente já está enxergando os, os, os branches ali, o que está que indo para um lado, o que está indo para o outro. Se a gente pensar uma regressão linear também, já fica muito claro o que, que aquele modelo está fazendo. Tá? E tem outros modelos que a gente pode desenhar, a gente pode projetar eles já com isso em mente, e fazer com que eles sejam interpretados tá. e o terceiro grupo é, o modelo já está treinado agora ele é uma caixa preta para mim, eu só tenho aquele bloquinho, jogo inputs para ele, recebo as pressões as, as classificações do outro lado e agora eu tenho que, de alguma forma né, tentar entender o que, que ele está fazendo ali então esse é o post-modeling explanadinho quero fazer alguma pergunta até agora Tá. Uh, eu vou começar, então, a falar sobre a primeira técnica, então. Bom, aqui é a coisa mais simples que a gente poderia imaginar, tá? Visualização dos dados. Esse aqui é um exemplo que eu peguei do Site anos Estamos desses dados aqui. A gente tem as variáveis de entrada X e Y, e com base nesses X e Y, a gente vai classificar esses pontos como vermelho ou azul. Vejam bem, eu não estou treinando nada ainda, só estou observando meus dados. Ao observar esses dados, a gente já consegue ter um feeling assim, né? o que, que eu imagino que o meu modelo, após treinado, vai fazer? Ele deve criar um, uma fronteira, mais ou menos aqui assim, Aonde né? ele vai classificar para baixo azul e para cima vermelho. Né? Eu, eu já sei mais ou menos o que esperar desse modelo depois de treinar ele, tá? Então, eu consigo ter um... esse Data Visualization está me ajudando nisso, tá? Já ter uma, uma expectativa do que, que o modelo vai ser depois de treinar. Esse aqui já é uma técnica que a gente vai usar depois de treinar o modelo. Tá? Se chama permutation importance tá? ou feature importance. O que eu vou mostrar desse exemplo? Tá? Esse é um exemplo prático. A gente tem cinco dados de entrada, cinco features: uh, long, longi, latitude e longitude de onde eu peguei um táxi, latitude e longitude de onde eu desci do táxi, quantos passageiros tinha. E o que, que eu vou prever é o quanto eu vou pagar por aquela corrida, tá? Então se treinou um modelo com base nisso aí. Beleza. Meu foco é conseguir predizer o quanto eu vou gastar por aquela corrida de táxi, tá? Opa, volta um pouquinho. O que que esse Permutation Importance vai fazer? Eu vou pegar cada uma dessas features independente, de forma independente. Então digamos que eu pegue essa aqui primeiro. Eu vou pegar e vou perguntar, eu vou embaralhar todos os dados dessa coluna, tá? E eu vou ver como isso vai afetar o meu erro, né? o erro da minha predição o que, que se espera? se eu tiver tudo ordenado, digamos que eu treinei bem o modelo, meu erro está bem baixo então agora se eu pegar esses dados aqui e eu embaralhar todos se essa aqui é uma feature importante o meu erro vai aumentar, eu vou estragar aquilo ali, entendeu? agora se tiver alguma dessas features aqui que ela é pouco relevante, se eu embaralhar ela não vai afetar praticamente nada então meu erro vai continuar como estava tá? então é uma técnica bem simples a gente tem praticamente uma função aqui do do N5, dentro do site a gente pode fazer isso. E olha que a conclusão: a latitude, uh, a latitude e longitude, então, de 80% de peso, latitude e longitude, com óculos de 50% e 60%. Agora o psd Carro tem praticamente zero de influência, tá? então é um peso baixo. Qual é a conclusão disso? Que na cidade em que se coletou esses dados, provavelmente ter mais ou menos passageiros não está influenciando <coughs> o preço da corrida. Tá? Então aqui a gente se deu conta que essa é uma feature irrelevante para esse caso. Ele pode cortar o fato. Tá. Um outro que eu vou mencionar rapidinho antes de passar para o Luciano é o batch of dependency plots. Aqui o objetivo vai ser ver vai ser ver como uma feature vai afetando a saída, tá? Uh, então eu então vou pegar esse exemplo aqui bem prático. Isso aqui é eu tenho três dados de entrada que vão basicamente definir a situação do meu clima, <risos> quanto a temperatura, umidade, vento, né? E o quanto essas informações de clima vão influenciar o número de bikes que a gente vai ter alugado na cidade, tá? Pegando o exemplo da temperatura, aqui a gente vai ver que conforme a temperatura está subindo, a gente está alugando mais bikes, né? Até que chega uma hora que fica tão calor que a gente começa a alugar menos bikes. Então, isso aqui é a saída do Partial Dependence Plot. A gente vai conseguir olhar o gráfico da, da nossa saída, né? Com cada uma das nossas entradas e ver como cada uma dessas entradas está influenciando aquela saída. Em caso da umidade também, começou a ficar muito alta a umidade. Está chovendo e começa a lugar menos bike. Então, a gente consegue enxergar esse tipo de coisa. É. Tá legal. Então, agora eu vou passar para o Luciano. Então tá, pessoal. Ah, bom, a ideia agora, então, é trazer algumas técnicas, tá? Algumas técnicas ah, que, de alguma forma, tentam... partir do pressuposto que você tem um modelo de machine learning que é considerado como um black box, né, uma caixa preta, e de alguma forma você quer uh, explicar a sua instância, algumas instâncias de, de teste que eu tenho aqui. Então vamos imaginar, não sei se vocês já conhecem o Lime, alguém já ouviu falar sobre o Lime? Ninguém? Conta uma sacanagem de dois, também tá legal. Tá. Uh, e se vocês olharem para esse, esse modelo, ele é um classificador que ele tenta classificar. Se para cada uma dessas imagens que ele tem aqui, então nós temos seis imagens. Ele quer classificar se essa imagem ele é um lobo ou ele é um husky, tá? E se vocês olharem bem para essas seis instâncias de teste, eu tenho somente uma com onde ele logo, lobo, mas na verdade ele é um husky. E agora a pergunta para vocês: vocês confiam nesse algoritmo se ele tivesse em produção, com um erro só, com 83% de acurácia, mais ou menos, a confiança dele? Né? Vamos fazer uma pergunta diferente, quem não confiaria no modelo? Bom, uh... Estou sentindo armadilha aí. É só... <risos> armadilha, né? é e se a gente vier agora assim olhar exclusivamente para essa imagem que ele errou? Né? Algum detalhe por que, que ele disse que, que, era, que ele classificou como lobo? Um detalhe, poderia né, dizer. Boa. boa. É isso aí pessoal. Na explicação do Line, ele é exatamente isso que ele prevê e prediz pra gente. A gente tem aqui um detector de neve. É o que ele fez. Mas claro, o pessoal do Line fez aqui nesse, nesse exemplo aqui. Eles pegaram 60 imagens e colocaram no modelo treinado do Google Inception. Onde eles tinham dessas 60 imagens balanceadas, algumas imagens, quer dizer todas as imagens onde eles tinham lobos, ela continha a presença de neve. E utilizando o Lime para explicar isso, eles apontaram os pixels que estavam mostrando e exemplificando esse mau classificador que a gente pode dizer. Então partindo disso a gente vai agora entrar um pouquinho nos detalhes de como é que o Lime funciona e como é que eles conseguiram chegar com isso e ter essas. provarem isso, provar essa. Essa técnica. Então vamos pensar no line assim como uma. Eu gosto de exemplificar isso como uma receita de bolo. Né? A gente tem o nosso modelo, como eu comentei, aquele caixa preta, né, treinado com, as tuas insta, com, com os teus dados. A gente precisa perturbar. A gente tem uma instância de teste, é muito importante, é aquele ponto vermelho mais centralizado. E através dessa instância de teste ele permuta, né? alguns, né, permuta alguns dados baseados naquela instância de teste, e com isso ele volta para o classificador, um, um o classificador, um caixa preta, para justamente tirar a predição, e ao mesmo tempo ele também vê, pesa nesses dados dessa, dessa instância de teste, e é esse peso que ele utiliza ali, aproximando né? através de um modelo, um modelo mais simples, conforme o Vaxon comentou, uma árvore de decisão, um, uma regressão linear, como o um, um laço, por exemplo, ele usa algoritmos que intrinsecamente são fáceis de interpretar para justamente chegar no propósito, através dessa aproximação, explicar a, a instância de interesse. Com isso, a gente tem, então, um primeiro propósito do Lime, que é lidar com dados tabulares. Dados tabulares é aquele que a gente tem uma tabela, vocês têm os, as suas features, alguns exemplos que o Vaxcon comentou ali, paciente, uh, da tendência de ter câncer ou alguns outros modelos. Mas, basicamente, são dados tabulares e tem a predição no final, uma classificação. Nesse caso aqui, nesse exemplo, eu estou dizendo que através das features X1 e X2, eu consigo predizer se ele está no... O cinza é a classificação da cor cinza, né? apresentada no, no, no, no, na visualização, e a cor mais clara. Então, nitidamente, o random force conseguiu, não através de uma forma linear, ele conseguiu representar, através do modelo, representar nessa imagem aqui X, os dados de X1 e X2 para cores claras e cores mais cinzas, cinza escura. Né? Se a gente olhar aqui lembrando, a gente tem a instância de teste, que é o meu ponto amarelo lá então, e aqui a gente tem o Lime, então, gerando esses dados, esses pontos pretos que ele está gerando ali para poder explicar aquela instância de interesse. Tá? Daqueles pontos pretos, com os pesos, ele tem aqueles que estão mais próximos dessa instância de teste, tem pesos mais próximos do meu classificador, ele vai usar a regressão linear para justamente tentar fazer no final essa separação linear que a gente está vendo ali, então se vocês olharem ali tem aquela separação clara e ele nitidamente com duas features ele conseguiu dar uma explicação do porquê que é aquela instância de teste e, a, e aproximar das cores mais cinza mais escuro que é a minha instância de interesse, do restante ali que no caso, os claros estão à esquerda. Né? Mas um detalhe do o Line, assim, que é muito importante, tá? ele, no momento que ele está gerando essa permutação, ele está usando uma distribuição normal, uma gaussiana. Então, às vezes, quando a gente vai trabalhar com mais features, tá? e é, muitas das vezes é o nosso caso, na, na realidade, a gente usa 100, 200, 1000 features, muitas vezes até mais, ele, de alguma forma, tem que, tem que cuidar e tratar o Line com cuidado, porque ele tem um kernel interno nele em que ele fica variando para fazer essa aproximação da instância de teste. Então, conforme essa quantidade de features, isso pode aumentar e tornar esse, os pontos que ele tenta aproximar ainda ficar muito longe da instância de teste. E se isso acontecer, tu não vai conseguir explicar de alguma forma. Vamos ver agora, então, partindo, mudando um pouco da questão do tabular, Então, o que difere agora para quando a gente quer classificar, por exemplo, baseado num texto a gente quer dizer o meu modelo quer dizer se isso é um spam ou se isso não é spam. Então a gente tem duas instâncias de novo de teste lá, uma que ela está classificando como não spam e outra que ela está classificando como spam e agora eu quero de alguma forma tentar explicar por que, que ele disse que aquele segundo é spam e porque que ele disse que aquele primeiro não é spam. De novo aqui o line ele gera alguns dados, né? faz um monto, um, o um sampling dele, só que de, no, diferente do tabular, onde ele usou uma distribuição normal, aqui ele simplesmente está usando uma estratégia de randomicamente remover algumas palavras do texto, então se vocês olharem todas essas linhas aqui em algum momento ele colocou e a gente usa um vetor pra, dizendo que 1 um é quando a palavra continuou no texto e 0 para ausência dela, para remoção dela. Se vocês olharem a primeira frase ali, for song, visit my chain. My... Não, visit ch chain, eu não tenho, né? visit e o sorrisinho lá. E se a gente pegar uma, até para explicar como é que ele faz o cálculo do peso lá embaixo, que, que é a última coluna, que depois vai no meu objetivo-alvo, do, do meu regressor, do meu, meu regressor linear, a gente tem essa primeira linha, muito simples, o cálculo, ele remove, as palavras que ele removeu ele coloca ali, é o 5, então, ou seja, eu tenho dois zeros ali e o total de palavras que eu tenho desse texto são 7. E vocês notem que mesmo removendo duas palavras, ele continuou com uma probabilidade alta de ser spam. Então, ou seja, aqui eu já tenho duas palavras que eu removi e eu continuo com uma probabilidade alta para spam. Um 1 menos 5 sobre 7 dá o cálculo do 0.71, se eu acertei o cálculo. Uau. E por fim, né, o somatório disso, com aquela aproximação, ele chegou à conclusão de que para spam, a palavra channel, ela indica uma alta probabilidade de spam. Então, channel tem lá um, uma pontuação, 6.9, e por outro lado, ele não conseguiu nenhuma representatividade das três palavras para não spam, porque toda vez que ele tirou uma palavra lá, ele não conseguiu de alguma forma representar isso, e consegui, então ele teve, não teve nenhuma causa e efeito. Para explicar o porquê do não spam. Todos os pesos lá deram zero. Vamos ver agora como é que o Lime funciona para a imagem, que também é um pouco diferente de, de, de, de dados tabulares e de texto. Porque aqui eu não posso simplesmente permutar e daqui um pouco mudar algo, alguns dados da feature, Aqui eu preciso de alguma forma, que se eu esculhambar essa imagem, perturbar essa imagem, eu não vou conseguir explicar ela. Então a técnica que, que o, que o Lime utiliza é segmentar pedaços da imagem. Ele começa randomicamente escolhendo um ponto da imagem e através desse ponto, ele, uma cor, por exemplo, vou supor que ele escolheu o ponto vermelho lá, ele começa a segmentar a imagem próximo daquele ponto vermelho, vai tendo mais pontos vermelhos que ele vai formando e ele forma essa segmentação. E esse é o sampling dele. Voltando naquela questão da receita de bolo, é uma das partes do processo do Line, é justamente o sampling que ele monta é através de segmentação de imagem. E ele vai colocando, né, tornando ligado e desligado, à medida que essa, partindo desse ponto que ele escolheu, ele vai, se está próximo daquele ponto, ele vai pontuando, vai ligando com ON e OFF, para caso contrário, desligando. Não. E formando com isso super pixels, né? que ele vai formando dessas imagens. De novo, depois de que ele faz isso, ele tem a imagem original, ele tem a probabilidade de ser um, um sapo, e ele tem as instâncias perturbadas aqui, né, que ele perturbou, montou os superpixels dele, tirou as probabilidades, fez a regressão linear lá em cima no canto, provou pela explicação, mostrando que por que ele disse que essa imagem aqui de teste é um sapo. Então, para fechar, assim, uh, questões assim, que eu gosto de colocar assim, do Line é que ele é um explicador um cara que sabe lida muito bem com interpretação mas ele tem algumas coisas do tipo assim que muitas das vezes ele tem essa dificuldade de, de interpretação para pessoas que não são da área, que não são cientistas de dados conforme eu fui comentando com vocês eu fui falando algumas das técnicas que ele utiliza aqui, que de certo modo é difícil de, de colocar isso e como o Watson comentou nessa questão social de a gente ter que explicar o porquê que o modelo realmente ele está prevendo aquilo, ele está predizendo aquilo o Lyme ele não não consegue fazer essa explicação mais para pessoas que não são da área de, de Machine Learning ou de Ciência de Dados. E aí é temos uma outra técnica, então, que eu vou falar um pouquinho agora, que é o chaplin Verbs. O legal do Chaplin é que ele é uma técnica antiga que surgiu lá em 1953 por Lloyd Chaplin, em que eu tinha basicamente... Vou dar um exemplo, assim, três, quatro pessoas que tinham skills diferentes, mas que eles estavam uh, querendo trabalhar de forma colaborativa, de forma junta, para conseguir ganhar uma recompensa. Só que através dessa recompensa, eles não sabem como é que eu vou dividir de uma forma justa essa recompensa. O quanto cada um contribuiu para ter essa recompensa. Tendo isso, veio a definição de 1953 para a definição que o pessoal começou a usar muito na área de machine learning, é a gente imaginando um jogo de futebol, tu tem um atacante, um zagueiro, um goleiro, e dá um pouco o quanto cada um desse contribui para o resultado final de uma partida. De forma, isso é a teoria dos jogos, né? a teoria do game, que é muito falada na área. Agora aqui eu vou tentar só exemplificar então como é que funciona essa coalizão, porque, porque querendo ou não, ele trabalhando com com, com os jogadores como é que eu vou como é que eu vou de alguma forma fazer esse chegar a essa conclusão chegar a essa recompensa de saber dividir essa recompensa então eu, eu trouxe uma analogia aqui para vocês agora que é pra justamente a gente tem três pessoas a Alice o Bob e a Celine e eles estão escrevendo um paper para um professor né, professor que deu esse trabalho para eles são pesquisadores da área e o professor quer pagar essa recompensa, ele decidiu que ele vai pagar R$ né? eu coloquei como exemplo aqui, mas ele não sabe como é que ele vai dividir esses R$ 90,00 para Alice, para Bob e para Celina. Então aqui a gente tem alguns dados uh, que é legal, e até eu trouxe a fórmula aqui, tá? mas uh, eu acho que é legal. O Thomas disse que vai pagar um prêmio para quem interpretar a fórmula depois, eu vou só tratar e tentar explicar aqui um pouco da coalizão. Mas o legal da forma é olhar esse produtório aqui, olhar esse fatorial, que são coisas que tornam a computação extremamente para tu conseguir chegar a um resultado. Às vezes é dias, é horas, dias, computando, computando isso e calculando, principalmente, de novo, com aquela questão da quantidade de features. Aqui é fácil, são três, uh, são três estudantes escrevendo tempo. Se a gente não está aqui, a Alice, ela escreveu sozinha, ela escreveu 80 linhas né? em um determinado dia. O Bob escreveu 56, a Celina escreveu 70 e depois tem as contribuições quando eles estavam trabalhando juntos no laboratório, né? um exemplo ali, por exemplo, a Alice e o Bob. Se a gente olhar para a primeira coluna, nessa coalizão que ele faz, o que, que ele faz aqui, o que, que a gente tem que fazer aqui, a gente tem que pegar, partindo do pressuposto que a Alice trabalhou sozinha e contribuiu com 80 linhas, eu tenho a minha primeira coluna lá que vocês estão vendo à esquerda. Se eu ver a relação da Aline com o Bob, eu venho para a coluna da Aline com o Bob e eu tenho 80 também. Então eu tenho a diferença de 80, 80 menos 80, eu só tenho 0, lá, não teve contribuição. E depois do, da Aline com a Celine, eu simplesmente pego o maior valor que eu tenho aqui de contribuição, que é o meu 90, eu diminuo pelo restante dos valores que eu tenho lá, 90 menos 80, eu tenho 10 na coluna da, bem da direita lá. Depois que eu tenho essa primeira relação, eu tenho que fazer a relação de A, de novo pegando 80 mas depois de A com C e A com B, e assim sucessivamente. Então, se vocês olharem ali, de A com C, eu tenho 85 aqui, 85, 85 menos 80, 5. Sobrou quanto para 90? Sobrou 5 para a relação A com B, que até está expresso em outros valores, mas a gente tem que levar em conta o detalhe do do maior pagamento, do, da maior contribuição que foi aqui os 90. Né? E assim sucessivamente. Então se eu vier para B aqui, o B contribuiu sozinho 56, eu coloco na coluna do meio lá, o 56. Aqui é, às vezes é um pouquinho complicado a gente, a gente olhar, mas a gente começa sempre daquele que eu estou iniciando aqui na esquerda, né? do B. Então B56, a relação de B com A a gente já sabe, a gente já calculou 80. 80 menos 56, 24. O que sobrou e falta para 90 é 10. E sucessivamente a gente vem fazendo esses cálculos aqui para cada um dos players com os outros players. Então se a gente tem 1000, é uma relação de 2 para N aí que você vai ter que ir fazendo para chegar no total. O total é simplesmente uma média final que ele faz, soma-se todas da coluna da primeira coluna, extrai a média, divide pela quantidade ali que é o 6, que é o N fatorial. E eu tenho o pagamento lá de 39,17 para Alice, 20,67 para o Bob e 30,17 para Celina. De uma forma justa, tentando pagar essa, esses valores de acordo com o que eles contribuíram aqui para o resultado final, que é o paper. Aqui a gente podia dar um detalhe na né? retirada. Uhum. Aqui. Eu só queria passar para vocês, só para trás. aqui um pouquinho, antes de falar das outras técnicas. Uh, que esse GitHub aqui do Shep, ele é muito, ele tem uma boa documentação, uma rica documentação que a gente tem aqui. Se vocês. Assim, aqui. Então ele apresenta, de alguma forma, né, como a gente viu ali, essa, essa, essa explicação inicial. Pode abrir um pouco mais só para a gente focar aqui um pouco. No... Aqui, aqui, aqui. Então aqui, explicando de novo, aqui, aqui é um modelo de, de, de, de, que, que, que tenta descifrar o preço de, de uma casa. Então ele está tá mostrando uma, uma, uma feature bem importante, que é uma, uma taxa de da população, uma, uma taxa de população baixa, correlacionando com o abaixo do, do preço de uma casa. Desce um pouquinho mais nas imagens, né? eu acho que é legal mostrar... Pode um pouco mais agora. Dígito... É, mais um pouco aí que, tem, que eu acho legal. Aqui. aqui das imagens, então, então tem outros exemplos com pássaros, né? E a relação que ele faz né, com alguns animais. Só um pouco mais. Eu acho que agora é só para finalizar aqui. Que esse GitHub aqui, o legal dele é que é o seguinte, ele já tem... Agora é só no final aqui para a gente mostrar. Todas essas técnicas que ele comenta, ele utiliza no Shep. Então, ele é uma junção de técnicas, e estratégias de interpretabilidade que ele usa para apresentar para vocês ali como vocês viram. E é muito intuitivo, tem vários notebooks de exemplos. Aqui você pode ver, ele tem o próprio Line aqui, ele tem o Sheply, só que ele já usa sempre em sampling values, porque a estratégia do Sheply em values eu comentei com vocês, que ela tem aquela pegadinha da computação, 2 para N, então ele já utiliza técnicas de Monte Carlo para fazer o Chaplin, o, o Chaplin Venus com um Samplings daquele total que a gente tem. Deep Lift, eu vou comentar só brevemente por cima, de outras técnicas que a gente tem aqui. Tá? É esse combinado aqui que ele faz. Mas tem também o GitHub do line né? que, que a gente tem aqui, eu não vou agora detalhar, porque eu acho que o tempo está... não sei como está é, tempo. Pode passar? Legal. Tá que entro, né? outra... Outra outra outra. Aqui pode também descer um pouquinho. Pra... É. Ele tem um videozinho legal que ele explica, né? Por que eu devo confiar em você? Uh, aqui bem legal, né? Que é, esse cara aqui, é clássico, né? Ele vai querer explicar exatamente por que ele diz que é um cachorro, um gato. Tem as features, como é que ele mostra com as features para dados tabulares, né. Bem, é bem interessante esses, esses dados. E aqui, ó, só sobre um pouquinho, aqui tem vários exemplos, vários notebooks. Aqui, básico, pra, exemplos para dados tabulares, exemplos para imagens, né? como é que ele trabalha com regressão também. Então, bem completo, tá, o GitHub, bem completo, a gente vai deixar como referência para vocês. É só para a gente tratar aqui, para a gente mostrar. E é muito fácil de usar também, bem fácil de usar, para quem já trabalha com scikit Learn, é tranquilo, bem fácil de usar. Bom, comentei as outras técnicas aqui com vocês, né? então vamos para as considerações finais. Aqui... Bom, aqui é só para mostrar para vocês então um pouco do que, que, a, uh, do que, que a gente tentou hoje trazer para vocês, né? Se a gente olhar aqui, a gente inicia com alguns algoritmos que são mais simples e que o Line inclusive usou para tentar explicar, mas são, de novo, regressão logística, árvores de decisão, e à medida que a gente vai querendo aumentar a nossa acurácia, a gente vai tentando, vai trazendo outros modelos, modelos mais complexos, como redes neurais, convolutional, métodos de ensemble, como XGBoost, random force, e que a gente nota aqui que a gente tem uma baixa interpretabilidade para esses modelos mais complexos e por isso disse utilizar essas técnicas de interpretabilidade e de explicação aqui então só para mais de novo mais um, um pouco do que a gente comentou né, do quanto a gente está querendo uh, de alguma forma isso está aumentando a insane desses modelos, por acurácia, por precisão, né? mas que é importante a gente querer explicar, querer ajudar a, inter a interpretar, né? uh, o quanto a gente quer garantir a qualidade desses, desses nossos modelos, porque se a gente perde a confiança no modelo, quem é que vai querer colocar isso em produção, a gente tem que garantir a confiança disso. E, para finalizar aqui mais essa questão, né, que modelos aceitos a gente tem uma maior confiabilidade e a gente quer continuar e não quer perder os benefícios de machine learning. É, só esse ponto, né? acho que o melhor exemplo daqui é o deep learning né? redes neurais, o quanto a gente sabe que é uma ferramenta poderosa e o quanto é difícil de convencer algumas pessoas a, a adotar, né? esse é o melhor exemplo disso, se a gente não conseguir uh, essa confiança a gente vai ter uma adoção muito baixa. E, e dependendo da complexidade também dessas, desses algoritmos e modelos que a gente está fazendo, a gente vai precisar de ferramentas para isso. A gente vai precisar de ferramentas como o Lime ou como essas outras que a gente mencionou aqui. tá Mas da mesma forma como eu estou tentando convencer vocês da importância, disso, da relevância disso, é uma área super nova e essas ferramentas ainda não estão tão boas assim. Né? O exemplo que o Luciano mostrou da aplicação do Lime em dados tabulares, mostrou que ele foi muito ruim. Ele tenta fazer uma aplicação, uma eu tento fazer uma simplificação do modelo representando através de uma regressão linear, sendo que é um modelo muito mais complexo. Né? aquele caso, não só que ele não atendeu bem. No caso de imagem, ele saiu um pouco melhor. Mas também fica essa mensagem, que são coisas que estão se estudando, que estão crescendo, né? ao mesmo tempo que a gente está enxergando essa necessidade, tem a pesquisa correndo atrás tentando construir isso aí. Então também tem oportunidades nessa área. E que é isso aí, né? Muito obrigado. obrigado. It's Que tem... Não querendo fugir da pergunta, mas respondendo de uma outra forma. O que está se vendo é que está tentando se, mont... se, se montar frameworks de interpretabilidade. Então eles vão pegando aquilo que é bom do um e daqui um pouco não é tão bom para outra coisa e aí eles usam outras técnicas, vocês viram ali no GitHub que ele tem um conjunto. O Google está investindo nisso muito também, muito pesado para tentar trazer frameworks. Tem alguns artigos que a gente lê, inclusive, que para a gente explicar e para a gente provar, e por isso que, que eu comentei nessa questão do Lime, ele não utiliza só o Lime como técnica. Ele apresenta o artigo dizendo que assim, Olha, eu testei o Lime, eu testei o, o Shepley, eu testei o outro e todos me mostraram que aquela feature é importante. Entendeu? Então, às vezes, é por isso que eu exemplifiquei um pouco disso. Claro que para. Para dados tabulares, assim, a gente nota que o Shapley se demonstra muito mais confiável, muito mais confiável. Uh, na nossa área, a gente nota assim uma coisa que um, um, um problema que a gente nota muito, assim, que às vezes não se adota machine learning hoje, né? Que é o caso de vendas, né? Quando a gente trabalha com dinheiro, né? Mexe com dinheiro. Muitas das vezes, as pessoas querem continuar com aquele Excel, né? Para mostrar e para, de alguma forma. E aí, quando se viu o Shapley Inclusive, a gente tem exemplos nossos no dia a dia na empresa ali, eles têm adotado o Shepley para esse tipo de coisa, para vendas, mas para essa questão, assim, quando envolve dinheiro, de utilizar para realmente provar. um pouco tu precisa ter um, ter um estoque para uma venda de um produto, alguma coisa assim, tu está utilizando o modelo de machine learning e aí tu está, dizendo tu precisa de uma técnica que realmente explique bem para aquelas pessoas que não são da área de machine learning. E a questão do line usar isso um segundo modelo para explicar torna ainda a coisa, ainda mesmo sendo um modelo mais simples, uma árvore de decisão ou uma regressão linear, ele ainda muitas das vezes ele é difícil para pessoas que não são da área para exemplar. Por isso que eu notei. Já o Chaplin, o Chaplin querendo ou não, o Chaplin ganha, a gente tem uma, de uma forma, ele faz aqueles pagamentos né que, a gente, que eu comentei, da teoria dos jogos que é mais fácil de a gente colocar para para caras que são de mais de outras áreas como, ou seja, de machine learning, que não seja learning e educação, explicou o principal. Eu acho que eu ia comentar assim, tá. Primeiro tem esse ponto de que as coisas estão se desenvolvendo, mas é óbvio que é desejável que o nosso objetivo é entregar uma explicação para a pessoa que vai consumir o modelo. Agora talvez não só a complexidade do do, do algoritmo que está em jogo, mas talvez o, o produto dele, tá. Mesmo no caso do LINE, talvez que é complexo, usar que vai ter que treinar um outro modelo para explicar aquele. Acho que o que importa ali é o produto dele, né? Se no final a gente conseguir dizer ó, a palavra channel é a que foi mais relevante para decidir que aquela mensagem é um spam, talvez essa informação seja que seja relevante. Então, talvez seja um trabalho a mais da nossa parte, treinar e e trabalhar uma tecla como o Lyme junto, mas o que a gente vai entregar depois é o resultado daquele cara Para quem é da área, às vezes continua dizendo assim, tá, mas tu usou um modelo simples agora e explicou, mas eu não sei, será que realmente ele é a mesma relação com o modelo complexo? Então tem isso. E aí tem essa, esse detalhe que depois ele continua fazendo essa, essa analogia, essa pergunta, e por que ele torna a dizer que o IME não é tão explicável assim, ou interpretável nessa relação? Obrigado, é. temos. Agradecer o pessoal de novo. Então... É, que eu queria fazer mais uma coisa, pessoal o seguinte: vocês podem conversar com ele e o cofre-print. O coffee break vai ser na sala anexa aqui, vocês já podem ir para lá. Eu só ia reforçar para vocês assinarem a lista de presenças que ficaram tá na frente da caixinha e também, se quiserem, conferir o cofre-print para a vontade. Tá a vontade. Obrigado, pessoal. <tos> E aí, beleza?